Olá, eu sou Anderson Reis seja muito bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui. E essa aula ela vai ser um grande apanhado para você saber como começar no ukulele. Você acabou de receber um, comprou um, ganhou um e quer tocar o ukulele. Então para você começar do zero, do absoluto zero no ukulele, essa aula vai te ajudar muito. Tirou o ukulele da capa, viu se todo tudo certinho, tá bonitinho, não tem nenhuma parte quebrada, conferiu. O que você vai fazer primeiro? Tocar? Não. Você não vai tocar, você precisa afinar o ukulele, porque você precisa criar uma referência de um som bem afinado, de um som que soa legal, bonito. Você já tem referências aí, você já ouviu um piano, já ouviu um teclado, já ouviu um violão, já ouviu um ukulele, já ouviu um cavaquinho. Então, agora você com o ukulele em mão, vibrando aqui no peito, bem pertinho do peito, tem que aprender a afinar e eu deixei uma aula aqui de como afinar o ukulele com o celular. Fácil, você não paga nada e esse é um método muito fácil, um dos melhores que eu consigo te ensinar aqui, que eu ensino para todos os meus alunos, que é muito fácil, não tem como você não aprender. Afinou o seu ukulele, agora sim a gente vai tocar uma música. Eu vou ensinar nessa aula aqui três músicas com apenas um acorde, tá? uma música brasileira, duas músicas brasileiras e uma música portuguesa, que vai te ajudar a aprender o básico, a pulsação da música. Depois eu vou ensinar músicas que tem dois acordes, que também são fáceis. E aí você já vai ter aí cinco, seis músicas para tocar, tá? que vai, você vai começar a aprender. Não é só repetir os acordes, não é fazer junto comigo aqui, apenas não. Você vai precisar de fazer outras, ter outras atividades, você vai ter que ouvir a música, tem que dançar a música para conseguir fazer ela bem no clorelê. e também depois que você estiver tocando você também vai querer cantar e quando junta essas duas coisas as coisas ficam mais difíceis do que já são tá não tem problema mas vamos primeiro então a primeira música que você vai aprender é uma música do Tim Maia esse grande artista aí da nossa música sou brasileiro e essa música se chama Sossego essa música só tem um acorde e aí por isso é, e pela letra que ela tem também, pela mensagem, eu acho muito que a gente aprender. Você vai usar o seu dedo 1 um, da mão esquerda ou da mão que faz o acorde, né? porque você pode ser canhoto. E nós vamos começar a tocar. Se você for canhoto, você tem duas opções. Tocar com destro, não tem nenhum problema. Tá, aí. você vai ter uma facilidade com a mão esquerda uma dificuldade com a mão direita e vice-versa quem for destro ou você pode inverter as cordas do ukulele. e aí onde está a primeira vai ter que ser a quarta vai ter que tirar as cordas todas e é mais uma atividade eu já deixei uma aula aqui de como trocar as cordas do ukulele. você pode seguir essa aula também que pode ajudar caso você queira inverter as cordas para tocar como um canhoto okay. dedo 1 um, da mão que vai fazer as cordas no meu caso a mão esquerda você vai apertar aqui é, segurando com a ponta do dedo, um pouquinho de lado mesmo. Porque a gente vai apoiar aqui no pé do dedo. E vai ficar com o dedo todo dobradinho aqui mesmo. Tá? Cuidado pra você não apertar muito. Precisa segurar o fulelê. E você tem esse acorde aqui. O primeiro acorde que você vai aprender é o um acorde de Dó maior com a sétima. Tá bom? Não precisa se preocupar com os nomes agora. Depois eles vão fazer muito mais sentido. E aí, para só começar, a gente vai tocar a primeira parte da música aqui. Depois você vê a aula completa. Vai ficar assim. Um, dois, três ora bolas não me amole esse papo de emprego não está vendo não estou nessa o que eu quero é sossego basicamente é isso essa música eu tô fazendo de maneira bem simples para você fazer igual a mim e eu toquei aqui com uma, com um polegar na mão direita tudo para baixo. Pode também, não tem problema, tá? E aí, você pode fazer junto comigo, você pode também fazer com o um indicador para baixo, também é legal. O importante é que você faça junto comigo e a princípio não toque e não cante, porque se você fizer as duas coisas, não vai dar certo, tá? Vai por mim. OK? Aprendeu? Sossego, a música que só tem um acorde, agora vamos aprender uma música da Cláudia Pascoal, que é uma cantora portuguesa. Que fez essa música que é ótima para a gente aprender. A gente vai usar o dedo 3 com a ponta do dedo. Eu estou segurando aqui também no pé do dedo. Ó. Segurei aqui Isso, e aperto com o dedo 3. Na primeira corda, na terceira casa. Ok. E aí já vai só fazer só uma vez para baixo essa música. Depois sugiro você aprender a música completa. Aprende comigo, depois também aprenda com a cantora original. é sempre melhor a referência. 1, 2, 3, 4 Esta música só tem um acorde essa música só tem um acorde Às vezes parece que vai mudar de acorde Mas esta música só tem um acorde hum. E eu fiquei tocando aqui para baixo para ser o mais simples possível Na aula completa eu ensino também os ritmos e vale a pena você passar lá. Essa música é muito legal. Agora já é para uma outra música que é inútil. Agora a gente vai aprender a música inútil do Traja Rigor. É uma música de protesto, né então é um rock. Também estou fazendo facilitado aqui, mas eu tenho certeza que você vai lá no vídeo completo. Aqui agora é um só tem um acorde, mas a gente vai usar os três dedos da mão esquerda. E pode ser que fique um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado. O seguinte, dedo um. Casa 2, corda 1 um. Dedo 2, casa 3, corda 2 Dedo 3 Casa 4, corda 3 Eu tenho um acorde de Mi menor aqui O ukulele tá meio desafinado Tá, então afina seu ukulele aí meu tá um pouquinho desafinado Vambora Então você vai ficar só nesse acorde E aí, igual a gente fez nas outras músicas Mas eu ficar só uma vez pra baixo 1, 2, 3, 4 3, 4, 4, 5, Vai ser. A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar os dentes Tem ninguém pensando que nós é indigente Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Ótimo. E aí nós já temos três músicas para você aprender. Tem que ouvir, tem que estudar, tem que dançar, tem que cantar a música e fazer aqui no culele com esses três acordes, ok? Tem até uma música bônus aqui que eu vou deixar rapidinho. Essa aqui eu não fiz uma aula completa, mas eu vou fazer ainda. Que é o Will Rock You do Queen. Que também é esse mesmo acorde aqui, o Mi menor. Então, will you... Por aí vai Você pode repetir esse ritmo também, é bem legal. Dois para baixo de um golpe, né? Beleza, aprendemos quatro acordes: quatro músicas com quatro acordes. Agora vamos às músicas que tem dois acordes, tá? Tudo bem aí, a gente vai. Para os anos 80 ali com um paralama do sucesso, para aprender uma música que é um sucesso toca nas rádios até hoje, que a música chama La Bela Luna. Ela só tem dois acordes e a troca dela é sempre igual, então o que facilita muito a gente para iniciante. Tem um vídeo completo também, e aí vamos dar aqui um pedacinho para a gente tocar. O que, que você vai fazer? Dedo 1, um, casa 1, um, corda 1. Um. E aí, basicamente, é só isso, porque depois o seguinte vai o dó maior com a sétima, e depois já vai para esse acorde aqui, o Fá com a nona. E aí você vai ficar trocando esses dois acordes. Aí lembre-se, pé do dedo, dedo 1, um, casa 1, um, corda 1, um, dedo 1, um, corda 2, casa 1, um. você vai ficar trocando assim: 1, 2, 3, 4, 1 eu pense que eu sinta, que eu fale, vamos lá. Que o mais que eu pense que eu sinta, que eu fale, em sempre alguma coisa por dizer. O mais que o mundo de em torno do sol e a lua em enlouquecer. Ótimo! Vai a música inteira assim nessa toada. Recomendo novamente a aula completa. Se você já conseguiu fazer junto comigo esse aqui, já é muito legal, meio caminho andado. Ótimo, aprendemos uma música, uma música agora que tem dois acordes. A gente vai aprender mais outra música que tem dois acordes. E aí, é uma música de protesto também, lá na década de 70. E eu deixei a aula completa aqui, recomendo que você vá lá. Mas vamos lá, primeiro aqui, ó você vai usar o dedo 1 um e 2, tudo na casa, 2. E aí o dedo 2, cordão 1. Dois, um, casa 2, dedo 1, casa 2, corda 3. Você vai fazer esse acorde aqui com é a acorde de Mi menor com a sétima, tá? Já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas é legal. Desafio isso também para começar é ótimo. Mi menor com a sétima. E aí depois você vai subir isso aqui, ó. Já tá aqui, bonitinho. Você vai, do jeito que você tá aqui, você vai subir os dedos todos. E vai montar todos os dedos na mesma casa. Dedo 1. Um, que corda 4, casa 2, dedo 2. Corda 3, casa 2 e dedo 3 na né? corda 2, casa 3. Esse é o ré maior, tá? Então você vai ter o acorde de mi menor e o acorde de ré. Né? É a música 1 2 3 1 2 3 la la la la la Que eu tô fazendo aqui? Tô tocando duas vezes para baixo em cada acorde, né? Então, ó, um, dois, três, um, troco, três, um, dois, três, um, dois, três, um. caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construção. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Já aprendemos aqui, tem qual? duas músicas com dois acordes e quatro músicas com um acorde. Seis músicas. E agora a gente vai aprender mais uma música que tem dois acordezinhos. E também é um acorde um pouquinho mais difícil. É uma é um desafio para quem está começando logo de cara você acabou de receber seu ukulele mas dá para fazer, vai levar um tempo um pouquinho a mais tá? então vamos lá, uma música de dois acordes com o então, ukulele então essa música que a gente vai aprender agora a última né, dessas, dessas sequência de músicas é um mantra, então de repente você também quer incorporar talvez essa prática aí no seu dia a dia de meditar né? colocar isso também junto com o ukulele então essa música pode te ajudar muito e o bom é que já tem um acorde dessa música aqui que nós aprendemos na música de um acorde só da, da Cláudia Pascoal. Uma música de um acorde. O nome dela é esse. Então está vendo que até uma coisa ajuda a outra. Aprendeu aquela música bem, tranquilo. Vem para vem cá, para esse mantra que vai ficar legal. Porque, então o um acorde que nós precisamos fazer é esse aqui. O um acorde de Dó maior. Dedo 3 na corda 1 um, na casa 3. Apertando aqui com a ponta do dedo. E aí depois vai fazer um acordezinho, que vai ser esse aqui, ó. Um, um, o Ré menor, DM. Você vai colocar o dedo 2 é, na corda 4, casa 2. Dedo 3 na, um, na corda 3, casa 2. Um. E dedo 1 na corda 2, casa 1. Isso aqui. Ré menor. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, duas vezes no Ré menor e duas vezes no Dó. 1, 2, 3, 4 e volta para o Ré menor. 2, 3, 4. Duas vezes no Ré menor, uma vez no Dó, volta no Ré menor. Essa é a sequência. D, Ré, Ré, Dó, Ré. Depois começa de novo. Ré, Ré, Dó, Ré. Acaba tirando, tem um momento que dá três Rés seguidos. Mas essa música é muito fácil e ela também é com uma letra pequenininha, assim. Mas é um mantra, já é uma música para você entrar em outra vibração, que eu acho muito bonito e vale a pena se aprender. Então, montou aí o Ré menor, estudou a troca, estuda rapidamente as trocas e isso serve para qualquer música. Confere novamente se o seu cloreleto está é afinado, é muito normal o cloreleto desafinar e você vai precisar de afinar o cloreleto sempre sempre sempre me perguntou ah, Anderson tem quanto tempo eu preciso afinar o Culele toda vez que você for tocar e às vezes mais de uma vez como eu mostrei aqui meu colega já se afinou do início aqui eu comecei a tocar e tal desafina, então afina de novo tá então tenha sempre aí o aplicativo ou um afinador de colher No meu caso aqui eu tenho um afinador aqui já tudo bem sempre sempre se o seu ficar segurando a corda demais e ele não desafinar ela ah, que beleza que bom Agora não precisa final com ele, mais, é sinal que tem que trocar a corda, provavelmente, porque ela já está muito velha, que aí o som dela perde aquele brilho e tem que trocar, tá? Então vamos lá, Ré menor, dm, aqui, e depois o Dó. Lembrando que eu estou aqui segurando sempre com o pé do dedo. Então vai ser 1, 2, 3, 4, Jaya, Jaya, Shiva, Shandu, Dó. Jaya Jaya Shiva Vardhaman Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Jaya Jaya Shiva shambu Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Ótimo. Então, com isso, temos três músicas com dois acordes e quatro músicas com um acorde. Eu teria um total de sete músicas. Se você tocar sete músicas, está começando a tocar o ukulele, claro, não toque todos num dia, só dê tempo para as coisas acontecerem, né? leva um pouquinho de tempo, você aprende, fica um tempo ali testando, no outro dia você volta, precisa praticar, aprender o ukulele, aprender música, aprender qualquer coisa na vida, exige repetição. E... Esse aqui é o meu apanhado para te ajudar, você que está começando no ukulele, você que recebeu o ukulele aí recentemente, afinou o ukulele e é, começa pela essas músicas que são das mais simples que eu posso ensinar e das mais simples que você pode aprender, tá? Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, né? se você está gostando aqui da dica até agora, ficou até aqui, se inscreve, dá um like, curte. E se você conseguiu, através dessa dica, deixa seu comentário aqui. Eu vou ficar muito feliz em saber disso, que eu te ajudei logo neste sim, que é muito importante. Espero que você tenha gostado. Arrivedete, até a próxima.